Os trabalhadores da Avibraz estão neste momento fazendo a paralisação da rodovia dos Tamois em São José dos Campos. Em mais um dia de luta em defesa dos empregos, dos direitos contra a venda da Avibraz e exigindo do governo Lula a estatização sob controle dos trabalhadores. Viva a luta dos trabalhadores da Avibraz! Vamos, gente! Ô, é Brasil! Seu caloteiro! Cadê o meu dinheiro? Ô, é Brasil! Galoteiro! Cadê o meu dinheiro? Hoje é o Brasil, seu galo!